Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um vídeo aqui para você, mostrando como criar um dedilhado e tocar de forma mais bonita no teclado. Né? Muita gente me pergunta isso, muita gente comenta isso, e eu quero falar um pouco sobre isso para você nesse vídeo, ó. Bom, antes da gente começar aqui então o tutorial, não esqueça de dizer de onde você está assistindo esse vídeo, tá? De que cidade que você está, que país que você está, OK? Fala teu nome aí para eu poder mandar um abraço pra você, tá bom? Então coloca aí, William, estou assistindo aqui do Rio de Janeiro, e eu vou te responder vou curtir, vou fazer alguma coisa aí pra poder te dar uma resposta, tá bom? Vamos lá então pro vídeo? Então eu vou usar aqui uma música aqui, bem simples aqui, ó, Dó maior, tá? Ó. Mas...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 aqui esse exercício, tá? Ó. Vamos começar por aqui, tá? Ó. tá? Viram? O que, que acontece? Nosso próximo acorde é um Dó com quarta, né? Dó sus quatro, tá? William, dá pra fazer alguma coisa pra chegar no Dó sus quatro? Olha que legal isso aqui, ó. Você tá aqui, né? Ó, primeira parte, ó. que eu fiz... Que eu fiz aqui ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três. Aqui com quarto, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Três. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Vamos tocar isso na prática para ver? Vamos lá ó.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 Aí agora essa parte do E. É, Lá menor, sol e fá. Então, ó. Um, dois.